Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da DoraSoft. Na semana passada a gente fez um vídeo com o Geraldo da Lotérica Copa 70 e o sucesso foi maior do que eu esperava. E aí eu tomei a decisão de chamar ele de novo para estar aqui junto com a gente para poder fazer mais um vídeo e trocar um pouquinho mais de experiência entre nós lotéricos, que é algo tão importante e essencial no nosso mercado. Não é isso, Geraldo? Exatamente. Tudo bem, Neymar? Eu fico muito contente em saber que eu fui convidado novamente para participar, porque eu acompanho sempre o seu trabalho, estou gostando muito é. e muita gente elogia você, viu? Obrigado. Geraldo, se apresenta aí rapidinho, você é da Lotérica Copa 70, de qual cidade, de qual lugar? Fala um pouquinho aí pra gente você. Meu nome é Geraldo, eu sou da Lotérica Copa 70, Piracicaba, São Paulo. Tenho também comigo a Lotérica Boa Sorte e agora a HS Loteria. Nós estamos agora com três lotéricas, mas o carro-chefe aqui é a Lotérica Copa 70 mesmo. Legal, legal, bacana. Bom, na semana passada você fez um vídeo junto comigo e a gente falou sobre a importância de ter a parceria entre colegas lotéricos. Nessa semana eu queria falar um pouquinho com você porque foi uma coisa muito recorrente. Vários lotéricos perguntaram, qual é o dinamismo, que, quais são os bolões para ter na lotérica? Vale a pena ter vários tipos? Um tipo só serve? Dois tipos só serve? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso aí, vamos meter bala, vamos falar sobre venda, que afinal a gente está com a merda virada aí na mão, né? Exatamente. É muito importante o empresário lotérico ter todos os bolões disponíveis na vitrine. Nós somos empresários, tem que parar com esse medo que vocês têm de falar eu não vou colocar um bolão da, da, do dia de sorte porque ninguém quer. Para com isso. Eu tenho aqui na minha lotérica todos os bolões e falo mais ainda. tá? É, o meu cliente não ouve não. Vou te explicar por quê. Vou te dar um pequeno exemplo. Eu tenho um bolão do dia de sorte, é uma fita com 10 jogos de 8 dezenas, 54 reais, apenas 4 cotas. Aí vem o detalhe das 4 cotas. Mas só 4 cotas? Pensa comigo, cotas? só 4 cotas e tem um belo motivo, eu vou te explicar hum. por quê. O cliente, é, se ele está passando em frente à minha lotérica, 5 e 30 da tarde, ele está passando de carro, ele está indo para casa, ele fala, nossa, eu vou fazer um joguinho, vou comprar um bolãozinho. Se ele chegar na minha lotérica e eu falar que eu não tenho bolão, ele vai sair muito chateado. Se ele chegar pela segunda vez eu falar que eu não tenho, nunca mais ele para não, aqui. Porque é ele vai verdade. falar assim, aquela lotérica não tem bolão. Então comigo funciona assim. Se um cliente chegar aqui às 5 e meia, ele quer um bolão do dia de sorte. Eu não tenho bolão, já acabou. Eu abro na hora para ele o meu bolão com quatro cotas. Por quê? É um cálculo matemático. Se você já está vendendo uma cota para ele já está vendido, então ficam três cotas. Você tem meia hora para vender, três cotas. Aí eu vou estimular a minha equipe a vender as três cotas, mas supondo que eu não venda as três cotas, eu vendo só uma, sobraram duas cotas, eu já estou quase empatando aí, se pegar os 35% mais o 8.61, se eu vender mais uma cota é só alegria, se eu vender as quatro, melhor ainda, geralmente vende as quatro cotas, porque eu acabo acostumando o cliente de última hora, e esse cliente vai embora contente, feliz, vai passar todos os dias aqui, porque sabe que eu tenho bolão, e o mais legal, vai falar para os amigos, aquela lotérica lá tem bolão do dia de sorte, tem bolão da dupla cena. Agora eu não tô bolão, falando de bolão. Bolões... Que bolão que você tem, que bolão que você tem aí, Geraldo, hoje para vender na sua lotérica? Eu tenho bolão, é, é, a Mega da Virada. Ah, eu tenho bolão de todas as loterias, tá? Todos. Eu tenho dia de sorte, eu tenho a dupla cena, eu faço uma fita com 10 jogos de 8 dezenas a 94 e Ah, mas é caro, é quase R$ reais. você acostuma o cliente? Muita gente achava que o um iPhone era caro. Hoje, não, todo mundo tem iPhone. Os meus funcionários têm iPhone. Né? Então, você percebe que é, esse, esse, esse termo caro é muito relativo. É uma questão você... cultural. Você acha que é uma questão cultural isso? Totalmente cultural e tem mais ainda. Você tem que treinar. Depois, numa, numa outra oportunidade, eu quero falar com você sobre treinamento de funcionário, sobre o horário, o melhor momento para ele oferecer o produto para o cliente. Mas respondendo a sua pergunta... Aqui não fica sem bolão, da tem dupla, dupla cena. Que, só para o pessoal ter, ter ideia, uhum. que o nosso colega lotérico está assistindo, às vezes ele fala, tá, tudo bem, vocês estão falando que é para ter de tudo, mas qual, com qual que eu devo começar? Com qual bolão? Com qual cota? Fala tá, as cotas para você ter ideia, para dar ideia. Veja é, o potencial uhum. da sua lotérica, veja quanto, como você pode começar. Agora, é o mais importante é a reta final. É você ter sempre aquele bolãozinho com poucas cotas para você não deixar o cliente embora. E esse, essas poucas cotas vão estimular o pessoal da sua equipe a vender. Agora, o mais importante, venda, é, venda produtos que o cliente quer. Outra coisa, o empresário lotérico não tem bola de cristal para falar aquela palavra que eu detesto. Ninguém. Ninguém compra dupla cena, ninguém compra dia de sorte, não existe. Gente, o que eu tenho de cliente que gosta de dupla cena, de dia de sorte, é, é, é impressionante. E detalhe, você falou bem, você sempre prega nos seus vídeos, os lotéricos não são concorrentes, os lotéricos têm o mesmo produto, só que tem lotéricos... Parceria, parceria que acaba, por ele não ser parceiro, ele acaba facilitando a vida do outro empresário que pensa um pouco melhor. Porque se esse lotérico fala que não tem, não tem, não tem, o cliente vai migrar para uma outra casa lotérica. Então é muito importante, você tem que agir como empresário. Quer ver uma outra dica legal para você? O meu bolão com 18 dezenas, eu faço para todos os concursos mais uma vez, eu não faço sozinho. Nota eu tá tenho dupla. as três lotérias... Não, da, da Loto Fácil, agora eu vou falar para você. Loto Fácil. Eu tenho bolão da Loto Fácil com 17 dezenas, com 18 dezenas. O 18 dezenas é o maior bolão do Brasil. Eu faço em parceria com outras lotéricas. Agora, pensa comigo aqui. Quantos TFRs tem a lotérica? Deve ser uma lotérica bem grande a sua lotérica. Para você vender desses valores, deve ser uma lotérica grande. Quantos TFRs tem? Não, não. A Copa 70 tem quatro terminais, a Boa Sorte tem três e a HS tem cinco terminais. Lotéricas medianas. Porque o Sim. nosso forte é, é média, o jogo. É média, é média, é média. é. E o nosso forte é bolões mesmo, são bolões realmente. Então pensa comigo aqui. Vamos a fazer. Um... Fácil, a Loto Fácil você faz quantas cotas? Esse de então, ó, Esse bolão com as três lotéricas eu faço, são 20 cotas, 137,70 cada cota. Detalhe, por que ter medo da Loto Fácil? Gente, sabe qual é a chance de você acertar 11 pontos num bolão Gigante. de 18 dezenas? 2,9, quase 3. É muito fácil. 12 pontos, 1 em 5. Então vamos pensar em Cali agora. Se você abre um bolão... desse. É, você... em 5 era é instantânea, não era? Então, é é. então, não então pensa conversa. comigo. Você vai isso? ter o produto para o seu cliente. É que os às vezes os lotéricos mais novos não conhecem, mas a gente que é da, da velha guarda, se é que a gente pode se chamar assim, a gente que tem mais de 20 anos de lotérica, a gente lembra aí que a gente tinha esses, essas jogadinhas, né? Que te isso. garantia de pelo menos um a cada cinco instantâneos e tal. Exatamente isso. E a, a lote fácil, como o próprio nome diz, realmente é uma loteria muito fácil, é uma loteria que as pessoas gostam. Então, o empresário não pode ter medo do encargo, e principalmente para a loto fácil. Por quê? Se tudo der errado, alguma coisa você vai recuperar. Agora... Se é mega-sena, realmente a mega-sena é um jogo muito mais difícil é você encalhar, é você periga você realmente perder, tá, mas aqui você não pode só, pensar no encalhe. Só para poder entender, hoje, atualmente, qual é o bolão da quina de entrada que você tem? Qual é o bolão de valor mais baixo? Eu não quero, me... Eu não quero levar os nossos lotéricos a vender o de valor mais baixo. Hum. Até que boa parte dos nossos colegas lotéricos estão em regiões que de repente o jogo hum. não é tão forte. Então só para poder entender aqui rapidinho. O da quina, quantas dezenas, quantas cotas e tá. que valor está que sendo? Você lembra de cabeça? Olha só, vou te dar um, um outro exemplo. Eu tenho um bolão da quina com 10 dezenas, são 10 participantes, 68 reais olha que coisa interessante, 10 dezenas, 68, tudo bem que você vai falar assim, mas é caro, mas esse meu padrão, eu acostumei o meu cliente, eu tenho bolões mais em conta, logicamente, mas só para você entender por que, que eu faço esse bolão, porque ele é custo-benefício, ele tem 10 dezenas e consequentemente você, você vende por ele ter mais dezenas ainda, agora, olha que legal, são 10 cotas, né? Quando chega umas quatro e meia da tarde, eu ac acabou esse bolão. Eles vêm buscar o bolão de 68 reais. Eu faço um bolão de nove com cinco cotas, é o mesmo preço. Então eu falo, eu tenho esse daqui. Eles levam. Eu falo, tá olha, tem nove dezenas, porém são cinco cotas. Mas eles, eles vieram preparados para gastar 68 reais no bolão. Agora, você me perguntou de bolões mais em conta. Eu, eu, eu, eu não tenho acesso agora. Porque os, os meus funcionários não, fazem se você, isso. Não, eu tô te perguntando, só para você dar uma ideia, se você conseguir lembrar, hum. nós já estamos com quase 10 minutos de vídeo, e vídeo normalmente Nossa. é 5. A gente então, em 10. Estourou o tempo, fala para mim. Muito, muito. Vamos fazer o seguinte? Vamos. O próximo vídeo que a gente for fazer, você pode vir semana que vem voltar voltar pra gente bater um papo de novo? Volto com todo o prazer, né, Mariano? Então é um faz o seguinte. para mim. O próximo vídeo, a gente vai fazer ele... Aliás, o próximo vídeo a gente vai falar de Mega da Virada. A gente tem que focar nessa moça. E a gente faz também um vídeo aí, se você puder, nas próximas semanas, falando sobre essa multidisciplinaridade de vários tipos de bolões que o lotérico pode colocar na lotérica dele e vender lá. Pode ser desse jeito? Correto, Neymar. Um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, Geraldo. Para você que está assistindo e acompanhando junto com a gente, a gente está numa websérie junto com o Geraldo da Lotérica Copa 70, que está trazendo dicas de vendas para a gente poder ampliar cada vez mais nossas vendas, principalmente de produtos como os bolões, nessa época que a gente tem a Mega da Virada. Um grande abraço, sucessos e produtividade!